E aí galera, beleza? Dinata tá Dinah com vocês com mais um vídeo, estamos aqui, o negócio é o seguinte, mano, estamos aqui no glorioso GTA San Andreas Eu vou fazer algo que eu fiz lá no GTA V, só que dessa vez a gente vai fazer aqui, que é jogar o GTA San Andreas Sem quebrar regras, sem quebrar lei. vocês estão ligados que isso é muito difícil, né, quem tá, quem joga GTA nunca nunca vai parar um sinal nunca vai andar dentro do limite de velocidade jamais vai é, submeter a leis a regras sabe que na vida real é assim se você é, é, avançar o sinal vermelho você pode bater em outro carro você pode atropelar uma pessoa ou você pode tomar uma multa dependendo da situação e perder carta etc etc etc o negócio é o seguinte o problema do GTA Sandras é os comandos, cara. É um jogo complicado, um jogo antigo. E eu tô no Playstation 4 aqui, ó. Jogando no Playstation 4. E vai ser um pouco complicado, cara. Quem jogou o GTA Sandras sabe que o trânsito desse jogo é uma porcaria. Vamos ver se a gente vai passar raiva. Vamos tentar fazer algumas coisas aqui. Eu preciso andar bastante sem editar o vídeo. É... Porque... A gente tem que tentar... De, é, aí, vamos olhar aí, ó. Aí, ó. Se fosse no jogo normal, já, saco, já atropelaria ela, né? Vamos lá, vamos lá, galera. Eu vou com esse poçante aqui que eu gosto... Meu Deus, calma, calma, calma, calma, calma. Cara, aqui você acelera no X e você freia no quadrado, cara. Então é tenso, irmão. Seguinte. É... Lógico, a gente não vai dirigir assim. Vamos lá, galera. Eu, eu, ó. Aqui tem sinal? Ó, tem um sinal pra lá e um sinal pra cá. Os caras viram do nada. Aparece às vezes, eu não sei se dá um respaldo de carro. E. Cara, já andando... Caramba, já tô andando na calçada, mano. É complicado, cara. Ó, o sinal tá verde. O sinal tá verde. Vambora. Vambora. Vou tentar. Mano, se eu acelerar, corre muito, velho, ó. Se eu segurar aqui, ó. opa, sinal vermelho, vamos parar aqui, vamos lá, hein, sem quebrar regras, hein, galera E seguinte, eu vou marcar algum local aqui, porque a gente precisa ter um rumo, né, precisa ter um rumo E vamos pra academia, vamos comer, o que a gente pode fazer aqui, cara, eu acho que porque tá muito perto, né Ó, vamos tentar vir aqui, ó. Duro que não tem aquele... Aquela linha, né, mano? Vou tentar vir aqui e comer, beleza? Marcando bolinha, mano. O bagulho é tenso. Vamos tentar, ó. A gente vai ter que virar... Pode virar aqui, pra esquerda? Ó! Oh! Qual meu parceiro? Ei! Ei, senhora! Não viu que tá o mano, o sinal tava fechado, ela bateu na minha traseira. Tô falando para vocês que o trânsito desse jogo é uma M. Vamos lá, esperar o sinal abrir. Aí, ô, o sinal tá fechado, pessoal. Tô falando, cara. Não tem, não tem, não tem trânsito nesse jogo. olha lá, tá fechado. Vou ficar aqui. Vamos esperar. Aí, abriu. Cara, é muito complicado esse jogo, velho Nem sei se pode virar, não tem Sinalização de placa, nem nada Ó, a gente pode virar aqui Eu acho Já tomamos uma batida na traseira, hein, galera Aí, abriu Vamos lá, vamos atravessar aqui Beleza, tá aberto, né, Tava amarelo Mas amarelo a gente pode passar Ó, tá vermelho aqui, ó Tá vermelho Ele aqui pro sinal, né era... Caraca, mano O GTA, Sandras O trânsito é uma porcaria Você não tem noção, mano Ó, acho que se você jogou, você é parceiro Bora Aí, ó, ó, ó Bora eu... Ó, aqui eu não poderia ultrapassar Quem fez autoescola sabe que Duas faixas você não pode ultrapassar Não posso ultrapassar aqui Vai, meu amigo. Vai, vai, vai, vai, vai. Oh. Vai, parceiro. Acelera. Aí, não tem mais ninguém na frente dele, velho. Aí. Meu Jesus. Ah, tá aberto. A gente pode ir. Ah, cara, tô falando que eu... Que a... cara... Ah, tô falando, mano. A joga... A... A... Opa, a T-Dogs baixou. T-Dogs 2. Ah, tô 1, um vou pro 2. Cara, é complicado esse jogo, mano. A jogabilidade. Ó, ó, ó! Como assim, véi? Tô falando o tranço aqui. E o. O tran. Aí, pode podemos ir. Vamos virar aqui, acho que a gente pode virar aqui. Ah, mano, tem um farol atrás do outro, cara. Tem um farol atrás do outro. Você viu que eu virei e o carro aparece assim do nada, mano. Às vezes a, a, o carro vira também. É complicado esse jogo. O jogo tá totalmente zerado, né? Tá platinado, na verdade. E... Eu, tô, eu acho que eu tô com as skills de, de, de volante no máximo. Eu acho que sim. Não sei porque o carro virou daquele jeito. Vamos parar aqui. Vou ficar esperto aqui pra gente não, não, não jogar muito. Eu vou em dois lugares aqui, mas você já viu que é complicado, mano. É muito complicado. Eu vou aqui na... E o carro não tem seta também, né? Pra gente dar seta. Olha o leito, tá vendo? A gente precisa entrar aqui, ó. Será que a gente vai bater na no nossa traseira? Beleza. É aqui? Drive-thru? Ó, tem uma... Não dá pra acelerar, o carro vai muito rápido. E a câmera não ajuda, mano, também. Tá, eu vou, vou comer alguma coisa aqui, deixa eu estacionar. Eu acho que isso aqui é um estacionamento, né? Acredito eu. Só falta a gente voltar aqui e o carro não tá aqui mais, mano. For, foi complicadinho de chegar, cara. Vamos comer um negocinho aqui rapidão, já vai sair. E a gente vai pra academia e finaliza o vídeo pra não ficar muito grande... Mas vocês já viram aí que... que... É complicado, cara. Vou comer um pedaço de pizza aqui. Beleza, tá bom. Tá bom, um pedacinho tá bom. Pra não ficar gordo. Apesar que o CJ tá fortão, né, mano? Meu CJ aqui. Deixei ele fortão. Muito bem, vamos pegar nosso carro. Não sei se ele vai estar lá. Não sei se ele vai estar lá. Espero que sim. Opa, eu ia pular a cerca que a gente pode fazer isso. Olha lá, o nosso carro tá lá, galera. Eu estacionei direitinho, né? Eu acho que sim. Mas, infelizmente, a gente teve uma batida, né, mano? Bateram na gente, a gente bateu no pessoal. Mas, como eu disse, cara, jogar isso aqui... A academia tá muito perto, mano. Então, vamos no barbeiro? Vamos no barbeiro aqui, ó. E a gente finaliza o vídeo, beleza? Vai nesse barbeiro aqui. Já bota aquele cabelão estiloso no CJ. E... E a gente finaliza o vídeo. Eu posso virar aqui? Pra esquerda? Acho que sim. Não tem, não tem placa, não tem nada, né, mano? Não tem como a gente saber se pode, se não pode virar. Sabe que indo é... é, é a direita aqui é mão e não é contramão. Ô, ô, ô, a polícia! Mano! Pera aí, tem sinal aqui? Não tem. Não tinha sinal, mano. Agora eu vacilei. A polícia foi bater na minha traseira, hein? Ó, as faixas aqui, ó, indica que não pode. Eu não posso ultrapassar, velho. Faixas duplas assim não pode ultrapassar. Ah, vou ter... Cara, vou chegar lá, vai ser um, um, um, um século. Vou virar aqui à esquerda, hein, galera? Vou virar aqui à esquerda. Engraçado que abre lá e abre aqui, ó. Muito bem. Vamos descer. Não dá, pra, não dá pra acelerar tudo, cara, o carro. Tem que ficar vum, vum, vum, vum, vum, vum. Só em algumas partes, só. até tá tendo um ataque de gangue ali, ó. Aí, a gente pode ir, beleza, tá verde. Ah, até que eu tô me saindo bem num jogo antigo desse. Ó, oh, ó, oh, tá vendo? Não, não quero nada, não. Ó, ó, ó, ó. Olha, olha isso, velho. Tá falando que o trans desse jogo é maluco? Olha aí. Ó, oh, olha isso, mano. Que zoeira. Vai, abre, abre. Meu amigo. Vamos lá, vamos lá. Ah lá, o cara já arrancou o poste de fora. Bom, a gente pode passar aqui. Ih, tá vermelho, tá vermelho. Volta, volta. Calma aí, calma aí, calma aí. Achei que dava, galera. Agora eu não consigo nem ver o. A, tá ali, o sinal ali. Sinal tá ali. Será que a gente consegue chegar lá, mano? Vai esperar ficar verde. Não tem faixa, normalmente tem a faixa de pedestre, né? Mas, como não tem, a gente não sabe qual é onde, onde tem que parar. Vamos em frente. Vai ficando de noite. Ó, tá aberto, a gente pode cover amarelo, hein? Tentando andar aqui na faixa, não Muito bem, ó. Estamos, estamos indo. Vai. Meu Deus, o sinal demora, hein? Só falta o cara de cá querer virar. Olha aí. Não pode! Não pode fazer isso! Mano do céu! Não pode, véi! O cara que quer virar pra direita, ele tem que estar tá na faixa da direita. Caraca, parceiro. Tem que ter paciência, cara. Se não der é assim, 5, você tem que ter paciência. Imagina o Sandras. Bota essa limusine virar aqui, velho. Apesar que também... Ó, tra... oh, Tá vendo? Ultrapassagem também é só aqui, ó Na faixa esquerda Tava amarelo, né? Não tava vermelho, não Bom, como eu vou virar pra esquerda Engraçado que, ó Tipo, vai ter que virar ali E o, e o Quem tá de lá vai vir, vai vir reto E a demora Será que pode virar aqui? Não sei se pode, mano Eu acho que eu devo ter quebrado alguma lei, alguma regra aí, velho. É complicado, é complicado. Beleza. É como se o jogo não entendesse que eu... Aqui, ó, estamos chegando. Virar aqui. E aí eu tenho que... Tá, onde eu vou estacionar o carro? Ai, mano, eu atravessei o sinal, velho. Nossa, mano. Não dá pra estacionar o carro aqui, velho. Tá aí, ó, o Nando Moura aí, ó. <risos> Parece o Nando Moura, aquele carinha ali. Ah, velho, a gente chegou próximo daqui. Galera, se viu o trânsito do GTA Andreas é bem complicadinho. Espero que vocês tenham gostado. Dá uma nota aí de como foi a... a a minha pilotagem aqui. Eu dou uns... Ok, a gente pode estacionar. Sete. Eu tentei respeitar direitinho e o trânsito é meio complicado. Se gostou, clica no gostei, compartilha, me segue nas redes sociais. Obrigado por assistir. Até a próxima e fui!